E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com o gameplay de Eternanuctis, Metroidônia é sensacional para PC e multiplataformas, hoje a gente pretende fazer a área do submundo completa, vamos lá! Bom, no último vídeo a gente explorou a terra de ninguém, mas só um pouquinho, só o suficiente para encontrar a área do espaço, né? Atmosfera zero e o submundo. E hoje a gente vai para o submundo. No último vídeo não teve nenhum chefe, nenhum item especial. Apenas uma área que servia de ponte aí para as outras. Que bonito né? Muito bem, chegamos agora no abismo. É uma área bastante complicada, no fácil era bastante complicada. Agora no difícil eu imagino o pesadelo que será. Até os inimigos são infernais principalmente os inimigos são infernais mas a área em si é terrível também ela requer um nível de parkour absurdo oh. você pode notar que tudo envolve essa... essa... parte roxa Eita, tinha uma plataforma ali. Que a gente não pode tocar. <risos> Deus <risos> livre. Eu acho que aqui talvez seja melhor a gente usar isso. Isso, muito bem. Rapaz. A nossa flecha nem sequer penetra, a parte roxa. Deixa eu carregar as flechinhas. E... Não tem problema Achamos ali um... Isso não vai dar certo <risos> Oh, foi Beleza, mais um pedaço Vencido. Parece que os inimigos. Olha esse cachorro aqui. Ó. O cachorro ele se joga na sua direção, não importa onde você esteja. Tem esses totens que a gente pode pegar. Pular só no último instante. Isso é tão difícil. Olha isso aqui. Um bicho voando ali, ó. <risos> Cara, é tudo muito complicado. Esse área tem três andares. Então aqui a gente vai se jogar perto do, perto do safe para recuperar a HP a gente faz isso sempre. Dando uns dibres nos bichos incrível. Então, essa área tem três andares, mas se eu não me engano, inicialmente ela é linear. Você vai reto até o chefe. Tá está saindo ao alcance desses bichos. De novo. salvo agora a gente se joga aqui e recupera HP de pouquinho em pouquinho a gente vai vencendo essa área tão complicada dá uma olhada isso aqui, que tristeza dá uma olhada isso aqui mais um totem Uh, Toma! Quem sabe a gente derrotando esses inimigos Fica um pouco mais... Fácil, né? <risos> claro que não oh, Conseguimos Nossa! Ainda tem tudo isso pela frente? Ai ai socorro! Olha quantos! <risos> Olha quantos! É possível derrubá-los! Mais um save. Aqui tem uma parte que desce. Apesar de eu ter falado que é três andares é linear, se eu não me engano aqui. Não, não, não, não, não. Vamos tentar ir reto. O que pode acontecer é dar, dar errado, né? <risos> tem muita coisa fácil de pegar aqui, só que está extremamente protegido aí pelas aquela coisa escura ali que a gente toma dano... toma dano não se tomasse só dano dava para passar mas dá uma olhada isso aqui isso é normal um trem desse ah é aqui essa segunda parte que que se desce vai falar com o um menininho olha isso aqui é da noite e aí ele. E dá o um mapa pra gente ficar mais fácil navegar nesse pesadelo dessa área, né? A gente já andou aí ó um tanto. Até que não é muito grande, viu? Oh! São três, que legal! terrível terrível esse difícil voltar aqui viu Oh, conseguimos chegar. Foi de primeira, hein? Eu meio que me... Contorci tudo de dor. Mas deu tudo certo. bem é não vamos conseguir <risos> vamos perder o negócio hein oh, muito quase Vocês notaram, mas... Não caiu uma poção sequer até agora. E aqui já é o chefe. <risos> que maravilha. Então, uma reta só até o chefe. Eu não mencionei, mas agora a gente vai conseguir. É o último... A última melhoria do personagem. Que vai permitir explorar tudo. Aí a Alma Furiosa. A Alma Furiosa Ela é exatamente igual a gente se a gente tivesse todos os upgrades. tem. Quatro ataques diferentes. Todos são bastante complicados de desviar. O mais fácil eu acho esse em que ele pula. Dá para acertar ele umas quatro vezes. E o mais difícil para mim é esse aqui. Esse eu evito a todo custo. Atacar ele. Eu prefiro só desviar. E mesmo assim, às vezes não dá certo. Ele deu dois ataques de seguida. Ele sabe. É o sino. Então é o ataque lateral. oportunidade acertá-lo Foi maravilhoso aí às vezes ele vai para o meio e que ele vai fazer ele carrega com o dano que ele deu na gente ele carrega a poçãozinha dele cozinha gente o que é que pode ser feito? Você pode usar o escudo para bater nele numa vez. Ó. A gente está indo super bem agora. Mas sabe como amanhã, é, né? Esse jogo você está indo super bem até você não ir super bem mais. Momento de ouro. É. É o mesmo ataque duas vezes, que é muito bom. com um, de HP É natural ficar um pouco ansioso Pronto, a gente usou o escudo Para dar um último dano nele Não acho um chefe difícil Não acho um chefe difícil Agora a gente vai ver uma animação <risos> Vai ter um leve diálogo E aí a gente vai pegar esse negócio Muito bem, vamos pegar o trem aqui Que ele derrubou Fragmento do santuário esse fragmento. <risos> pô, pô, pô, pô, pô. Aí aqui vai ter um trem que você vai encontrar um item e depois trazer aqui para ganhar uma flecha especial. E aí ó, Oh, Caim. A ideia não era essa, não, mas tudo bem. único problema, tipo assim a gente conseguiu entrar dentro do da nuvem, essa nuvem, mas ela não permite que, que você utilize as flechas. Uai, ah, verdade. Aí, olha que maravilha! É que é isso, hein? <risos> ah! Aí conseguimos, vamos recarregar? Recarregar já que estamos do lado do poste. Aqui a gente pode usar o, o pilar para conversar os inimigos não podem nos atacar Sabiam disso? Que legal Olha só que tristeza Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá que deu tudo certo, né? É. <risos> Meio enjoadinho, hein? Vamos só atravessar essa área. Fingir que ninguém tá. Tem nada tentando matar a gente o tempo inteiro? Que maravilha, hein? Olha isso aqui. Gente, pra que isso, né? consegui <risos> conseguiu atravessar na correria eu não tô Mais ou menos certo, né? O louco. Nossa. Então, era isso que eu queria de natal um pilar pra gente já recarrega aqui. Usa um negócio pra opa Nossa, nossa, nossa. Não posso xingar. Não posso xingar. O Nossa, cara. Quanto tempo será que a gente vai ficar nesse ponto? Mas foi mais fácil, chefe. Muito mais fácil, chefe. Por motivo ele não está dando o segundo pulo ali. está me incomodando muito, esse pulo falhando. Oh meu Deus, conseguimos! Não tem nada para ser comemorado. Agora tem, agora tem. <risos> meu Deus! Deus, olha só um curto pedaço levou aí muito tempo para ser feito. Nossa, ainda. Você acha que o pesadelo acabou? Não, não, não, não, não, não. não. <risos> dá uma olhada nisso! Dá uma olhada! <risos> Rapaz! <risos> que puta pesadelo! Bom! Meu Deus do céu, consegui! É um puta puta paria sem margem de erro nenhuma. Vai ter uma subida aqui. É um andar intermediário? Parece que sim. Várias coisas acontecendo aqui. Depressão, realmente é uma área que pode ser classificada aí como depressão mesmo, viu? Andar intermediário que a gente não tem interesse nenhum em explorar. <risos> é. Agora com. Com esse poder, ó, como fica fácil, ó, que maravilha. É praticamente só ir andando, não tem mais dificuldade. Tirando a parte de baixo que a gente chorou. A parte de cima ficou muito simples. Muito, muito simples. Ah aqui já é a saída. Não, não. A gente tem que encontrar um banco antes. Pelo menos, um banquinho. Descer aqui onde a gente tinha ido. Isso não tá com cara de que leva a banco nenhum, sabe? Com cara de que você vai ficar só triste. Talvez o banco esteja mais perto lá do homem do, do mapa, né? É possível que sim. Vamos carregar aqui e a gente vai lá para perto do, do mapa. Agora que tem é, todas essas vantagens. Não tem mais tanta dificuldade de chegar lá. Agora praticamente... E reto, sem... Muita consequência. Onde é que fica? Nossa, fica lá na frente. Então, chegamos do caminho. Eu acho que é aqui. Não, não é. Ô oh, louco! Cadê o chão? Ah, ali o banquinho. Não, a gente não podia sair sem achar o banquinho, né? Isso aqui fica. É, ficava perto do homem do mapa, como eu suspeitei. E antes não era possível, era simplesmente impossível chegar aqui. Não é mesmo? Bom, a gente achou o troninho aí do nosso amigo na zona, que é a depressão-desânimo. <risos> é um bom nome, é um bom nome para essa área. A gente vai encerrando por aqui, senão vai ficar longo demais. No próximo vídeo a gente pretende explorar o, o espaço, né, com o poder que a gente obteve aqui, né de atravessar essas zonas roxas, que era morte instantânea, tocar, né? Então fica assim, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, Durante um de nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metrô e one e esse é os 3 em 1, um, deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível, e fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade!